Bom dia meus queridos do canal do Cícero Ferreira Eu e Madalena estamos de volta ao Pesqueiro Canecão Uma manhã maravilhosa de sábado Nós vamos almoçar aqui hoje E vamos registrar um pouco desse abençoado lugar que nós já viemos aqui para vocês, ok? Logo de cara na subidinha dessa serra aqui, ó a tranquilidade daqueles animais ali, ó. Que sossego. Choveu esses dias, né? Então agora o capim tá bem verdinho. E os animais estão ali, ó. Se refestelando, ó. Lá no alto uma pedra. Tá vendo? Que bacana. Um touro muito bonito, ó. Que animal lindo, né, gente? Vamos entrar, então? Vamos. Eu e Madalena, então, vamos entrar pra gente... Almoçar com os amigos queridos que nós temos aqui. Família do irmão, nosso amigo e irmão Zezinho. Já lá dentro. Aqui Madalena. Pesqueiro Canecão. Telefone 99930. 7560. É só ligar, agendar aniversário, casamento, eventos, que vocês serão não só bem atendidos, como o ambiente é muito familiar, OK? Nós temos ali uma carroça antiga, né? Com certeza bem utilizada. Hoje aqui enfeitando uma das entradas do Pesqueiro Canecão. A canga aqui, os varões, essa roda ainda de madeira, aquele tipo bem antigo, né? Como vocês podem ver. Vou filmar o Dudu ali, Madalena lembrou dele, eu também lembrei, só não lembrava o nome. Dudu? Dudu? Ah, esse aqui é o Dudu. Era um cachorro que estava abandonado, foi ele adotado, aí criaram, estão criando ele aqui agora. Ô Dudu, vem cá, vem, nego. E ele do rabo pra frente, olha. É, o Dudu do rabo para frente. Ô Dudu, vem cá, nego, vem. Não quer não? Ei, rapaz. Dudu, vem cá, vem. alguém, tem alguém chegando lá por isso, por isso. Tá pegando, moçazinha? Assim? Ele tá pegando? Tá comendo? Não quer pegar não? Agora vai direto, né? Sem vergonha? Só ele tá pegando o outro? Não, ou ela, não sei. Esse, esse daí escuro é o um macho? Esse Pessoal, esse aqui é o papiro que alguém trouxe para ele, e ele colocou, ou melhor, plantou aqui na beirada do lago, como vocês podem ver o lago está ali, plantou papiro ali, o papiro cresceu e está lindo desse jeito, ele recebeu inclusive visita de pessoas de faculdades para fazer um estudo sobre o papiro, como vocês podem ver, lindo demais, verde, maravilhoso, e esse essa planta veio do Egito, como vocês devem saber também. Se não, aprenderam agora. Ontem teve casamento aqui. Hoje eles estão preparando já para servir o almoço. Aquela vez que eu fiz aqui, ó, eu fiz o salão estavam dando manutenção. Mas agora não, agora já está tudo ajeitadinho, né? para preparar para a gente almoçar aqui com eles. A tá bem ainda conversando com o Márcio ali, ó. Então, vai ter almoço. Lá é o vai? Márcio. Vai ver o que, que vai fazer ainda. Né? Oi, Bên? Vai ver o que vai... O que vai... O que, que vai... Aí, o almoço. Um ah, o, pra, o menu. Ah, tá, entendi. Pessoal pescando aqui num dos lagos do pesqueiro Canecão. Aquele menininho lá está conosco. Cuidado, gente uma paz tão grande Que a gente nem procura falar Para não atrapalhar a gravação A mulher parece que pegou um Pelo jeito da vara lá Ou será que enroscou? Olha lá, parece que enroscou É, parece que enroscou mesmo Oi, você está comendo um sorvetinho gostoso, é? Miguel, Miguel, dá um pouquinho para mim. Dá um pouquinho, irmã. Olha cá. Dá um pouquinho, Miguel. Eu vou comer até um pouco não mudar. Miguel. Não, posso pegar um pouquinho? Não vai dar não, Miguel. Miguel, dá um pouquinho pra ela, Miguel. Pô, Miguel. Dá um pouquinho. Pela madrugada, hein, Miguel? Dá um pouquinho. Eu vou roubar um pouquinho. Agora coisa eu passa Perdão, não não? Vou vou lá casa. Acho que lá na casa da mãe, aí. A gente logo... Não, mas assim, agora eu vou ver que que é Tá aqui. Mm -hmm. Salvou na perbota. Está traumatizando, né, irmã? Não precisa segurar mais. Ah. É tá tudo. Só bicho Ah, agora não virou. Meu pai tava, era uma manha que tava, era um Vai na grama já. Tirou. Herói, Ela pode, pode cair outra vez, não cai Não. pescando borboleta. Ainda bem que salvou. Tá ruim de, de, de mira? Olha, hum? Melão. Tá ruim de mira. Melão! Hum? Tá e Ela rola No Achei da portão. Eu achei. Abre aqui que não tá com medo? Cada caixa que Vem cá, tá, vem, pega aqui, pega. Pega aqui, pega. Deixa uma oportunidade, só a raça vou falar a verdade. Tá é linda, né? Dá uma sugada aqui, ó. Ó, abre o pessoa vai abrir a boca e puxar. Agora hum, vai, agora vai. Vem, vem, Vamos lá, pai. vai, o tá aqui. Eu não fiz não tem mais Então, foi o que o Cícero falou. Você tem que criar em casa com carinho, ver até o dia que ela partir. Da vó. Olha o tamanho que o é. Parece um avião, filho. É. Aí você pega e mata o no prato, você não tem coragem. Olha o minha ração é é minha Eu Eu lá e Aí Eu e o irmão Zezinho aqui, ó. os seus irmãos aqui. Ó. Não pedi pra não filmar, não. Você <risos> acha? Pai, que... Não faz isso, vamos a conhecer esse vergonha. me conhece vergonha, Miguel. Olha aqui, Miguel. Miguel. A cara do Miguel. Cadê o peixe, Miguel? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Olha o peixe! Mostra lá o peixe, mostra o peixe pra nós, mostra! Mostra o peixe, Miguel! Hein Miguel, mostra o peixe pra nós! Onde você vai, Tampinha? Dizendo que não. Vai lá. Vai, vai brincar lá então, vai. Sobe. Vai. Olha aqui, Miguel. Miguel. Desce, desce agora. Desce agora, desce. Você vai sujar a roupinha dele. Miguel, mas não é assim não. Vem, vem de frente. Dá a mão pra mim, pra você descer. Ai, minha roupinha limpa. Era um dia, uma vez. Era uma vez, minha roupinha limpa. A mãe não tá nem vendo. É só ver quando a mãe vê. Desce. Lá vem, lá vem de ré. Vem de frente, rapaz. Você quer descer assim, escorregando, Quero nem saber quando a mãe vem vai dar zica. Mas deixa ele ser feliz se ele precisa. Oh! A cara, a cara. Miguel, ó. Olha aqui. Miguel, ó. Não é não. não. Você é culpada, Madalena. Oi? Você que é culpada. Você que é culpada. Quero nem saber. Vem, Miguel. Vem cá, dá a mão pra mim. Dá a mão. Dá a mão. Aí, não quer descer assim, não? Né? Vamos lá, com a Não vai pescar, Madalena? Madalena, vamos vamos pescar? não vai pescar? Tira o sapato, preta. Tira o sapato aí, ó. Anda descalço aí, ó. Bom. Irmão. É pra Madalena pescar lá do outro lado do mundo, é? É, hein? É pra Madalena pescar lá do outro lado do mundo, é? Não tá entendendo nada do que eu tô falando. Olha a cigarra cantando, que beleza. Escuta o barulho dessa água aqui, gente. bruminha não dá bom agora eu vou deixar esse pessoal aqui na beira desse lago eu vou descer um pouco nesse mato que é o que eu gosto desde que eu não encontre a abelha aqui tá tudo certo agora tá eu descendo aqui deixa eu ver onde eu vou passar deixa eu ver onde eu vou passar Tô descendo, tem que passar por aqui. Quebrando os galhos secos. Aí. Vamos descer pra cá. É uma tela aqui que ele colocou. Delimitou o riozinho com a tela. Então eu não consigo passar pro lado de lá. O lugar aqui é muito bonito, viu? Aí ele botou uma tela, eu não consigo dessa tela deixa eu ver se eu acho um lugar aqui pra me passar que lugar gostoso gente, olha quanta folha que apodreceu que dá um verdadeiro adubo olha lá Olha Miguel. e Ah, então leva ele pra lá. Que que passa animais, viu? Esse sinal de animais aqui, ó. Não sei o que, que que passa aqui, mas passa. Vamos subir pra cá, ver se eu seguro o gajinho pra me atravessar do outro lado lá. Meu Deus! Que terra adubada abençoada é essa. Que lugar gostoso. Ele colocou uma tela ali. A tela fica atrapalhando passar por lá de lá. Eu queria ir na beira do rio lá e não estou conseguindo um lugar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olha só o que eu achei. Vou tentar dar um jeito aqui. Bom pessoal, consegui passar para lá de cá. Agora eu vou descer aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Olha só aqui. Consegui chegar no riozinho. Que é água mais limpinha. ó. Gostoso, deixa eu ver quando que essa água me conduz aqui. Hum, uma coisinha, vou pular do lado lá. Olha que lugar mais gostoso, gente! Meu Deus, que lugar mais agradável a grossura dessa árvore mm <síntos> É, achei que fosse encontrar alguma coisa aqui diferente. Não encontrei não. Não encontrei alguma coisa diferente, mas aqui pra pescar dá, ó. Olha é o que eu achei aqui, ó. Isso aqui pra pescar. Olha que beleza. Vou pegar uma latinha ali agora. Isso eu acho. Que lugar mais gostoso, gente. Eu não sei quem que é dono disso aqui não, estou andando aqui dentro. Se vier me chamar a atenção eu caio fora. peixinho tem ali dentro ó. e se tem peixe aqui pequeno é porque também tem algum lugar que tem peixe grande tá vendo olha que bonitinho ó. não tem não aí vai puxa Puxa pra cá Pega a linha e puxa pra cá Essa máquina no sol não pode ficar Pedro. Segura aí, segura aí Pegou um já, pegou. Pode puxar. Madalena tá ficando especialista. tô perdida. Vem pra cá, é pra cá, nega. Sai da beira da água. Eu tô perdida. Vem pra cá. Aí. Você se empolga tanto que ao invés de você vir pra cá, sai pro lado da água. Vai te pra girar Pois é. Deixa eu te ajudar aí, pera aí. Não vai pegar nele, não, porque se ele abrir aí vai te machucar. Vem, tira Ó a Cadê? Ó, ó. Ó. Tá vendo? Beleci? Uhum. Ô irmão, esse aqui é muito pequeno? Vire é de lado. Dele. Pequeno, né? Pra soltar, né? É tá? Só, Vamos embora. Já tá lá na frente. Vai embora ligeiro, né? na natureza sobre roda. Aqui, ó. Você fica reclamando que você não pega o pesqueiro. Aí, ó. Olha que bonitão, é ó. ó. Aqui é Miguel. aí garoto bonito. Ah, né, madalena Olana, Olha lá, Lana. Fala pro seu marido que ele vem aqui pescando. Nós estamos pescando, olha que bonito, oh, ó. esse é bonito. Deixa eu ver, peraí. Peraí, Aê, que eu per... meu amigo. Peraí que eu perdi ele. Olá, Eliseu. Ilana, nós somos em Minas Gerais, olha aqui, ó. olha que beleza, ó. Tá vendo? De grande, hein? Vai pegar esse aqui, Vai. Cuidado, mas a escapa da sua mão. Não, tá aqui, tá seguro. Não precisa pegar o alicate lá para mim. Dá alicato pra mim, irmão. Tem é uma pequena. Dá alicato pra mim. É. Fazendo um favor. O pai, <risos> o ah, não tá tão pequeno, né, irmão? Ô, é ah. pai, pega aí pra mim. Olha aqui o Daniel, ó. Tá Você tá vê, bom, Daniel? Frente, ó. Aí, Eliseu, ó. Eliseu? Peraí. Olha, Eliseu, que bonito, ó. Você tá no escuro. Tô no escuro também, cara. Aí, agora sim, ó, Eliseu, que bonito. Olha, ah, Lana, que bonito, ó. Eu sigo vocês pescando lá, ó. Vem aqui pra Minas Gerais. Tem... Pesqueiro do Canecão. Pesqueiro do Canecão. Vem pra cá. Vou guardar aqui Cuidado dentro pique. então agora. Cuidado, você não perder ele, hein? Aí perde a claro, graça. É o Cuidado, pai. Cuidado, pai. Cuidado, que a mão assim peixinho. Você o cara, seu, cara, Daniel? Cara lá. Eu vou usar o teu eixo pescado Acabei de pegar o peixe. Tem mais massinha lá, irmão? Levou minha massa embora, levou minha massa embora. Uhul. Levou minha massa embora, levou minha massa embora. Uhul. Agora não tem pronta. Vamos lá almoçar então. Vamos lá Você vai pegar essa da essa. Essa é a saideira. Vamos ver. Essa é a Deixa eu virar aqui. Isso é muito melhor. Eu Joga ração, Cícero. Ai, pisei no negócio. Machucou meu pé. isso aqui é um ai que cheiro de peixe frito que delícia Mas vamos lá vai lá Miguel vai vai no boi lá Miguel vai descansando ali, ó. Que sossego. Lá vai Madalena. Deixa ele lá pertinho, bem. Ah, vai correr, ó. Ah, que judiação. Ele foi perto das vaquinhas. As vaquinhas vieram tudo nele pra cheirar ele. Tão bonitinho que foi. Vai lá, Miguel, Vai. Vai lá no boizinho, vai! Corajoso que só ele... lava ele. Ah, mas os boizinhos foram embora. Mas é corajoso o bozinhos foi embora. Deixa aí, Deixa aí, no chão. Deixa, Miguel!